Olá, eu sou a Thaís Medeiros, sou médica veterinária, atuo em Londrina há aproximadamente 10 anos e na próxima edição da revista Sucesso estarei falando um pouquinho sobre a ClinoVet Dumont, que é uma clínica veterinária 24 horas que dispõe dos serviços de clínica médica, cirúrgica, internação, de vacinas, raio-x e ultrassom. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o assunto, não percam!